Cabinete do prefeito jean Carlos Valera, prefeito do Rio Negrense, uma avaliação, então, desse primeiro ano da sua gestão, juntamente com o professor Alessandro, prefeito. Uma saudação especial a todos os seguidores do Rio Mafra Mix, o Douglas e o Márcio, sempre adeptos da boa notícia, do bom relato e da veracidade das informações. Então, Márcio... Depois de um ano né, da, de gestão, eu posso dizer que de, diante desses 12 meses, quatro meses foram de restrições muito severas devido à pandemia e, na verdade, tivemos cerca de oito meses de uma gestão mais é, liberada com de restrições, onde o, o estado do Paraná também teve as grandes... As, as, as, os grandes decretos diante dos cuidados preventivos e sanitários contra o coronavírus. Né, superamos algumas dificuldades e adversidades e a gestão né, está terminando o ano 2021 com né, algumas alguns resultados, algumas relevâncias importantes para o município de Rio Negro. Posso dizer que além, Márcio, das, das situações... E, Senhor e senhores seguidores do Rio Mafra Mix, é, algumas situações pontuais que toda gestão deve considerar que é priorizar a educação, saúde e, principalmente agora na nossa situação, a segurança, né, Rio Negro teve resultados muito importantes. Por exemplo, é, na educação, Rio Negro é, conseguiu um destaque, apesar da pandemia, Ficar em quinto lugar no Estado né, na, no índice de oportunidades educacionais, né, com uma, uma média relevante. Né. Então, a educação é, seguindo o trâmite normal, de uma prioridade, tivemos um reconhecimento do nosso Ministério da Educação com o nosso sistema Conecta Rio Negro, onde as aulas foram gravadas e no sentido remoto, foram é, é, evidenciadas e, e direcionadas aos alunos em suas casas. Né? Lembrando que Rio Negro foi o primeiro município a retomar as aulas presenciais, já no mês de março, fevereiro para março, com anuência do Ministério Público, enfim, também com anuência dos pais. Em sentido remoto, algumas, algumas turmas né? onde alguns alunos ficavam em casa, outros vinham para aula, na outra semana outros, os alunos que estavam em casa vinham para aula, e assim nós, nós colocamos essa dinâmica e fomos pioneiros no, na região metropolitana e também no Paraná. Então, isso é uma prioridade de educação. A prioridade de saúde, realmente nós tivemos resultados importantes, onde fomos a 11ª cidade no estado do Paraná a atingir a meta de vacinarmos é, na, naquele momento, é, chegarmos a 18 anos e, e fomos parabenizados pelo, pelo secretário Beto Preto, pelo governador, né, um esforço muito grande da nossa Secretaria de Saúde e os índices atuais determinam que nós estamos praticamente é, no, 90 dias é, sem um óbito aqui na nossa região ou, ou na, na cidade do interior do Rio Negro. E na questão, Márcio, da segurança, que sempre é algo importante nos, nas, nas gestões atuais, então, o que nós fizemos e, e, e falamos na nossa plataforma de governo, era que a, a segurança é dever do Estado, mas Rio Negro iria ajudar. E o que nós pudemos fazer para ajudar era, agora dia 23 de novembro, no mês consagrado ao aniversário do município de Rio Negro, 151 anos, nós inauguramos a patrulha patrimonial, que destacava lá, desde a nossa campanha, um automóvel, um veículo, que seria, e iria fazer a patrulha patrimonial né, nas, nos equipamentos é, municipais, tipo escolas, praças, postos de saúde, né, enfim. E estamos fazendo essa, essa situação com resultados bem é, condizentes. E também a nossa ideia era tornar Rio Negro uma cidade monitorada. Viu Márcio, eu tenho já uma placa, já falei com o SAS esses dias aqui, foi terça-feira, nesta terça-feira, o SAS esteve presente, nós fizemos uma reunião muito bacana e, e gostaríamos de colocar uma placa que já está feita, é, está confeccionada, e colocarmos lá nas imediações da entrada da cidade de Rio Negro, é, dizendo assim, Rio Negro, cidade monitorada por, por aproximadamente 400 câmeras. câmeras é, algumas com o speed dome que seria o contorno de 360 graus. Essas situações de segurança, nós temos também o um compromisso com o coronel Hudson, que é o comando-geral comando da PM do Paraná, juntamente com o governador Ratinho Júnior, que o contingente, após a formatura de uma, nova, de uma nova escola de PMs, ou de, ou de soldados, ou de policiais militares, né, Rio Negro será é, é, direcionado né, o aumento desse contingente. Mas, também, o, o coronel Hudson afirmou que Rio Negro... É, as, as ocorrências né, graves são mínimas, né, mas nós precisamos cuidar da segurança. Né? E isso é uma luta de tantas gestões e a nossa gestão está nesse propósito. Também dizer, Márcio, que nós temos ainda para o ano 2022 grandes perspectivas, nós vamos começar uma situação de, de pavimentação, continuar... É, o, o, o sistema de pavimentação, nós, nós temos cerca de é, 10 a 11 milhões destinados para pavimentação, mas hoje, o, o Douglas a, e senhor senhores seguidores do Rio Mafra Mix, o, o, o, o material para pavimentação via asfáltica né, ficou muito caro. Então, a, a turma pensa assim, 10 milhões é para nós pavimentar todo o Rio Negro, não, não é assim. Né? Então, antigamente, um milhão era um quilômetro. Hoje, um milhão é cerca de 600 a 700 metros. Então, esse é o um fator divisório. Nós temos um bom recurso destinado a isso para 2022. Vamos conseguir mais para 2023, 2024 e a, e a, e a vida segue né, com planejamento estratégico. Temos também alguma coisa que me deixou muito sossegado, Douglas, é transformar a administração Rio-Negrense num sistema digital. Aqui, ao meu lado esquerdo, está o, o, o meu laptop, onde eu vou, daqui a pouco, é, assinar os últimos, é, os, os últimos termos de homologação, né, os últimos contratos aqui, antes do Natal, via é, digitalização isso nós conseguimos. Uma empresa aqui em Rio Negro, para a sua efetivação de funcionamento, está em torno de 23 horas, menos de um dia, com todos os documentos prontos, via digital. Isso foi era um sonho que velho para o Velho Professor tinha. transformar tudo em digitalização. E nós vamos lançar 2022 um atendimento fácil. Onde, em Márcio, em qualquer estabelecimento indicado, nós vamos ter um terminal, e a pessoa pode é, entrar em contato com qualquer atividade aqui da prefeitura. Eu quero colocar alguém para monitorar. Quem não sabe lidar com o computador ou com o laptop, tem alguém, vai ter alguém para é, é, ajudar essa pessoa a formalizar o que quiser. Por exemplo, se quiser é, ver o seu caneta de IPTU. Vai ter uma pessoa, quero saber, o meu carnet do IPTU, qual né, mora no Guatal, vai ter a disponibilidade em vários locais indicados. É bem verdade que daí a população não precisa vir até a prefeitura. Né? Eu gostaria que todos viessem, né, e viessem ver o professor James aqui, tomar um café, ver o, o nosso gabinete. Né? A minha, meu avô dizia assim, que eu... O bom local de trabalho é onde não existe tramelas. E aqui na nossa prefeitura não existe tramelas, principalmente no gabinete do nosso prefeito. E dizer também, nós estamos passando Douglas, Márcio, seguidores de Vilmar Marfamix, um momento muito importante na, na, na área empresarial Rio né O nosso governador Ratinho Júnior, eu tive lá recebendo agora um caminhão pipa, é, indicado pelo nosso deputado Traiano, que é o Presidente da Assembleia, ele, na sua manifestação, diz assim que o Paraná, Márcio, está em paz na política. Não temos, o Paraná, se não tem nenhuma demanda com o, mini, com o Ministério Público, com tribunais, enfim, com a Assembleia Legislativa, eu posso dizer também que sigo o nosso governador. Rio Negro não tem nenhuma, nenhum problema, nós estamos em paz com a, com a, com a, com a política nós temos um bom relacionamento com o Ministério Público, porque fazemos as coisas absolutamente corretas. Né? Estamos em paz com os tribunais, temos as nossas certidões tudo, todas legalizadas, é, estamos em paz com o, a, a, a Câmara de Vereadores, né? em paz com a, com a imprensa honesta, segura, como esta ao qual eu estou me relacionando, a imprensa honesta, sem tendências, nós estamos em paz. Agora, outras, eu não posso dizer. O interesse é o bem comum. Aqueles que tiverem interesse em bem comum, nós estamos em paz. tá Então, eu posso dizer que nós estamos em paz. E isso reflete na própria sociedade, no próprio empresariado que quer investir em Rio Negro. Eu posso dizer, Márcio e Douglas, que nós vamos lançar agora, um terreno mais ou menos de 20, 20 mil metros quadrados, nós vamos lançar agora em 2022 um condomínio empresarial. No mês de janeiro nós vamos iniciar as obras. Vai ter para provavelmente 10 terrenos para é, é, destinação via licitações das empresas que querem se alocar em Rio Negro e nós temos já 12 empresas interessadas, nós temos 10 terrenos e 12 empresas interessadas. Nós vamos transformar o Rio Negro num parque mais avançado na questão empresarial e industrial. Agora, dia 3, lançamos também a Global, que vai é, oferecer cerca de 200 a 300 empregos até o meio do ano, e até o final do ano, conforme as situações, um pouco mais de geração de emprego e renda. E ainda, né, Marcio, nós temos a planta da Sousa Cruz, Douglas, que ainda ela está é, factível de negociações. Né? Então, tem várias empresas gigantes né, em olho na planta da Sousa Cruz ali, que agora está vazia. Mas quero crer que no decorrer do ano nós tenhamos boas notícias ali. E é assim, eu posso dizer ainda que nós temos esse ano 538 empresas é, que, que se alocaram aqui em Rio Negro e baixas empresas que fecharam 219 e nós temos um saldo de empresas novas de 319. Empresas no sentido de comércio, indústrias, empresas de pequeno porte, MEI, enfim. E na questão de empregos, Marcia, nós temos admissões, 3.860 pessoas. Desligamentos, 3.590 pessoas, justamente pela, pela, pela, pela situação da BAT Sousa Cruz dispensar cerca de 700 empregos diretos e mais alguns indiretos. Mas, faz, fazendo a conta, 3.860 é, empregos, admissões e 3.590 é, desligamentos, nós temos um saldo de 270. Isso até novembro. dezembro nós temos um pouco mais. Estamos neste momento é, importante é, de obras e ações. Em 15 de novembro, Douglas é, Márcio, eu pedi para todos os meus secretários fazer uma análise de quantas ações fizemos até 15 de novembro, que foi o aniversário de Rio Negro. Nós fizemos até 15 de novembro 332 ações, ou inaugurações, ou ações, ou programas, e assim vai. E agora até 31 de 12, nós temos ainda mais ações. Quero crer que nós vamos fechar com aproximadamente 400 ações, promoções e obras é, determinadas. Eu tenho aqui hoje, eu, nosso, os nossos secretários me, me, me entregaram hoje cedo, né, o relatório dos nossos 55 propositivas. A no, a, o, o nosso número de eleição mas foi 55, que é o, o número do nosso partido. Nós propusemos 55 ações, promoções e de obras. Dessas 55 ações, nós entregaram hoje algumas situações aos quais nós estamos já no primeiro ano com cerca de 30% das ações já realizadas. E isso para nós é um motivo de satisfação e de grande perspectiva. Enfim, Márcio, seria mais ou menos essas as, as propositivas, a, a nossa... É, situação mais pontual e dizer que até dia 15 de novembro, a população rionegrense, através da, da nossa proposta de digitalizar, de inovar o atendimento ao nosso munícipe, da cidade interior, nós tivemos 91 mil, mil acessos, 91 mil acessos. Né, através dos computadores, em pagar IPTU, em, em é, ver Alvaraz, né de funcionamento. E agora, até 31 de 12, quero crer que este ano nós tivemos, provavelmente, 100 mil acessos a essa inovação. E que me dá muita alegria e dizer que Rio Negro está inovando. Essa era a nossa meta em administrar e administrar para o bem maior das, da, da nossa população. Aproveitando, agradecendo o meu aluno Doblas, que é o gerente da Rio Mafra Mix, né? em nome da, de 35 mil habitantes, agradecer as parcerias que fizemos esse ano com essa, é, é, é, esse moderno meio de comunicação, e que eu sempre digo que a verdade ela é plena, e o Rio Mafra Mix sempre em busca da verdade, e isto é um, um, uma situação ao qual me agrada. Dizer ainda que o ano 2022 seja próspero para todos e plenas realizações. Muito obrigado e que Deus sempre nos ajude. Muito obrigado, prefeito José dos Carlos Valera, fazendo uma avaliação do seu primeiro ano como prefeito aqui no município Rio de Ovinho Negrense, iniciando de 2021. É do ar com o apoio de, de morte de Norte, temos o apoio também de nobre ofício, Papa Tudo e também da Clínica Odontológica Romanha.